Atualmente, sou professora de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental e Médio na Rede Estadual de Ensino no município de Santa Maria de Etibá e tenho atuado no curso de Letras Português do IFES desde 2012, como tutor à distância em disciplinas relacionadas à linguagem e como professor especialista em fonética e fonologia. Agora, estaremos juntos em Morfologia do Português. A morfologia tem por objetivo descrever a forma das palavras, sua estrutura interna e seus arranjos na formação de palavras. Assim, nessa disciplina que integra o segundo período, iremos entender melhor o conceito de morfologia, seu objeto de estudo, conceitos básicos e princípios teóricos, como fazer uma análise mórfica, flexão nominal e verbal, como ocorre a formação dos vocábulos,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 É de extrema importância que cada etapa seja feita observando-se o prazo de entrega das atividades. Assim, você deve acessar o ambiente virtual de aprendizado diariamente, participando dos fóruns e buscando orientação com os tutores sempre que necessário. Espero que você se dedique à disciplina, lendo os textos, realizando as atividades propostas e, sempre que necessário, tirar suas dúvidas com seu tutor à distância. Toda a equipe estará disposta a lhe oferecer apoio e orientação. Desejo muito sucesso a você nessa caminhada. Um forte abraço!